Beleza? é o Enei Seja muito bem no meu canal, trabalhar em casa ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô fazendo esse vídeo que eu quero te mostrar. Três fatores é, que fazem o seu vídeo ranquear tá bom? Mas antes, eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito, é, você está perdendo tempo. Porque nesse, nesse vídeo, nesse canal, eu postei muito conteúdo principalmente sobre ranqueamento de vídeos tá é, eu tenho mais de 40 vídeos falando somente sobre, sobre ranqueamento é praticamente um curso tá bom mas é, se você ainda não é inscrito é, não perca tempo se inscreva tá é compartilhe com seus amigos e já deixa seu like tá bom mas hoje eu quero falar a respeito de três três fatores é, que são muito importantes Inclusive eu já tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu vou reforçar novamente, tá? Que fazem o seu vídeo ranquear, tá bom? É, e também eu quero te recomendar, se você não conhece ainda o curso é, ranqueamento de vídeos do Erivelto Também está perdendo seu tempo, porque está aqui abaixo na descrição o link do ranqueamento de vídeos O, é, o pulo do gato do Erivelto que é um excelente curso viu que tem me ajudado muito a ranquear meus vídeos beleza eu vou fazer um vídeo ainda é, mostrando alguns vídeos que eu consegui ranquear graças ao é, as técnicas que o erivelto ensina no ranqueamento de vídeos do pulo do gato beleza tem que estar na descrição seguindo aí é o seguinte existem alguns fatores que são muito importantes para é, que o seu vídeo ranqueie. ele pode ranquear na primeira posição? pode, é difícil? muito é, mas ele pode ranquear em várias outras posições que também te trazem é, muitas visualizações tá bom? e um dos primeiros fatores que é muito importante é o título do vídeo tá? o título ele... É, tem que ter a palavra-chave que você quer ranquear eu vou, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco é, Então ele tem que estar presente é, no título Por exemplo, é, quero emagrecer rápido A palavra quero quero emagrecer rápido é, tem que estar presente no título Isso tá? é um fator de ranqueamento que você está indicando ao, ao robô do youtube é qual a palavra você quer é que para qual palavra você quer que esse vídeo apareça tá nas buscas beleza é, então e tem outra você tem que colocar o título e fazer um título chamativo um título que queira que as pessoas queiram é, é clicar naquele vídeo Tá? Então é muito importante, por exemplo, beba é, é, esta bebida, não, é, beba apenas um dia na semana e emagreça 40 quilos no mês inteiro. Isso é um título chamativo, tá? E sensacionalista também. Mas essa é a ideia. Então título é muito importante e é um dos fatores de ranqueamento para o seu vídeo, beleza? Aí depois tem a descrição. Na descrição, é muito importante você fazer a descrição realmente daquilo que você quer é, falar no vídeo, tá? Segundo, teve uma nova atualização do YouTube, onde o robô agora ele lê toda a descrição do vídeo. Portanto, escreva a descrição do seu vídeo com, no mínimo, 300 palavras, tá? Então, é muito importante você descrever é, o seu vídeo. Que você está querendo porque vai indicar também ao robô é que seu vídeo está querendo dizer beleza Tá. e o terceiro tá, são as tags As tags eu já falei disso eu tenho um vídeo falando sobre tag como procurar tag como achar tag essas tags é o um indicativo do seu vídeo para o robô e a primeira tag que você colocar tem que estar é, no nome do vídeo no título do vídeo isso é muito importante porque você vai indicar ao robô que aquele seu vídeo está tratando daquele determinado assunto portanto preste muita atenção no título um título chamativo e se possível sensacionalista uma descrição muito bem feita indicando que aquele assunto do seu vídeo e terceiro Tags, tags você pode usar, vou te dar um exemplo aqui, seja é, muito é, incisivo na tag, tá? por exemplo, como emagrecer rápido, como emagrecer é, 8 quilos, como emagrecer direito, a sua palavra vai é assim, ser como emagrecer, você está sendo incisivo e mostrando ao robô do youtube que esse seu vídeo está relacionado ao como emagrecer se alguém clicar lá, como emagrecer, as chances do seu vídeo aparecer, eu não digo em primeira, na primeira posição, porque é muito difícil. Mas, pelo menos entre os 10, eu tenho certeza que o seu vídeo vai aparecer. Tá? Porque tem acontecido comigo isso, eu tenho sido incisivo nas tags, e isso tem me ajudado bastante. Beleza? Isso aí, se você gostou do vídeo, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Eu tenho nesse canal aqui mais de 40 vídeos falando somente sobre ranqueamento. Dá uma procurada aí que tem muita coisa interessante. Tá bom? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Não se esqueça, curso ranqueamento de vídeos do Erivelto, o link está na descrição. Valeu, um grande abraço e até.